Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Atros, o Lanterna Vermelho. Atrócitos surgiu na revista Green Lantern volume 4 número 25, mas sua história de origem só seria contada na revista Green Lantern volume 4, número 29, e posteriormente, expandida na revista Red Lanterns número 0. A história de Atros começa quando o cientista Crona reprograma os sistemas centrais da primeira tropa policial intergaláctica dos Guardiões do Universo, os poderosos Caçadores Cósmicos, ordenando que eles massacrassem totalmente a vida no planeta Riot, localizado no setor 666. Sendo assim, bilhões de vidas foram ceifadas em uma brutal carnificina, como a família inteira de Atros, que sozinho teve que lutar pela sua sobrevivência contra os poderosos policiais robóticos. Perdendo sua família, nosso personagem abandonaria completamente a sua esperança em dias melhores e passaria a ser movido por um único sentimento, raiva. Logo, a notícia que havia um sobrevivente no planeta Riot que estava lutando contra os caçadores sozinho chegou aos ouvidos de outros alienígenas que decidiram ir até o planeta para convocar o nosso personagem a se juntar ao seu propósito e liberar toda a sua raiva para conseguir vingança contra os Guardiões do Universo, aqueles que acreditavam terem ordenado a carnificina contra o setor 666. Dessa forma, surgiria o Império das Lágrimas, um grupo terrorista formado pelas 5 inversões, e realizava diversos ataques contra a tropa dos Caçadores. Buscando aumentar o seu poder, Atrus fingiria estar apaixonado por uma membra de seu grupo para que ela lhe ensinasse um novo dom, a profecia do sangue, um ritual que permitia que o nosso personagem pudesse prever o futuro. Aprendendo as regras, Atrus sequestra um guardião do universo e o assassina com extrema crueldade, usando seu sangue para obter a sua primeira revelação do futuro. Para conseguir derrotar os guardiões do universo e vingar a sua família, o nosso personagem deveria matar os seus aliados no Planeta Esmalte. Mas, após séculos de uma incansável luta, as cinco inversões seriam capturadas pelos Guardiões do Universo e aprisionadas no Planeta Esmalte. Eventualmente, uma nave cairia nesse planeta e libertaria Atros, que usaria alguns componentes da nave para escapar. Buscando vestígios de algum sobrevivente, o Lanterna Sur vai até o Esmalte e consegue resgatar o único sobrevivente da colisão, um bebê. Depois, ele acaba conhecendo as outras quatro inversões que revelam o seu futuro. Abensur morreria quando seu anel falhasse no momento em que ele mais precisasse. Ignorando a visão, Abensur vai atrás de Atro e se consegue capturá-lo, quando escuta do terrorista a mesma visão sobre seu futuro. Temendo que a previsão fosse de fato verdadeira, o herói é tomado pelo medo. E assim, o seu anel acaba falhando libertando o nosso vilão de hoje, que ataca com brutalidade o Lanterna e escapa. Prestes a morrer, Abençura escolhe o seu sucessor, o piloto Raul de Ordem da Terra. Esse anel pertencia a Abensur. Até que o matei com minhas mãos. Uma coisa que vamos acertar aqui e agora. Pedindo por nosso planeta, Atros entrega um item para um humano, para que no futuro ele pudesse trazer a noite mais densa e, assim, destruir os Guardiões do Universo. Felizmente, após uma intensa luta, o Atrócito seria derrotado pelo novo Lanterna Verde e por Sinestro, sendo posteriormente levado até o planeta Esmalte. Entretanto, ao retornar ao planeta flamejante, Atros decidiu cumprir a sua visão se libertando e assassinando todas as outras quatro inversões com suas próprias mãos. Por conta desse ato de imensa raiva, fúria e brutalidade, a Lanterna Vermelha acaba surgindo em Smalt e transforma Atros em Atrócitos, o primeiro Lanterna Vermelho, que criaria sua própria tropa para finalmente se vingar dos Guardiões do Universo. Reunindo membros por cada setor do Universo, a tropa dos Lanternas Vermelhos logo ganhou forma, se tornando uma poderosa força militar, conseguindo sequestrar o líder da tropa Sinestro e o Lanterna Verde do Setor 2814, Hal Jordan. Mas logo, a tropa Sinestro apareceria e libertaria seu líder, iniciando uma luta contra os Lanternas Vermelhos. De repente, Sinestro assassina a antiga Lanterna Verde Lyra, e esse cruel ato fez com que o coração de Jordan fosse movido pela força da raiva. Transformando o antigo Lanterna Verde em um Lanterna Vermelho. Felizmente, ao voltaria ao normal quando o Lanterna Azul Santo Andarilho o entregasse um Anel do Poder Azul. E assim, com três anéis do poder, Jordan consegue derrotar Atrocitos. Dia mais Noite mais lanterna vermelha! Sucumbirá ante a minha presença, ou aquele que venera o malteral. Vencerá... Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar, eventualmente, a dos deixaria de ser um inimigo, se tornando até mesmo um aliado da tropa dos Lanternas Verdes, durante a noite mais densa, quando descobriu que o culpado pelo massacre do Sessor 666 foi o cientista maltusiano Crona. Jurando matá-lo e conseguir sua vingança, Atrocitos é interrompido por um rompante de poder de Hal Jordan, que mata Crona com seu Anel do Poder. Sendo um dos vilões mais poderosos do universo da DC Comics, Atrocitos pode fazer o que desejar com seu anel, desde rajadas de energia, escudos de proteção, poder voar ou criar literalmente qualquer coisa que a sua mente desejar. Além disso o Anel do Poder Vermelho também pode descarregar com imensa facilidade o Anel da Tropa dos Lanternas Verdes. Aparecendo em algumas mídias, Atrocitus está presente no desenho Lanterna Verde, a série animada, I am Lord and of the Red Corps. no jogo bairro Batman 3, além de Gotham, como um personagem jogável, também está presente como um dos lutadores no jogo Injustice 2. Mas e você, jovem herói?